No vídeo de hoje eu vim mostrar como conseguir o Puff Cinza, que, que é uma recriação feita por fãs aqui no New Club Penguin. Vou entrar aqui num servidor brisadio, o um servidor inglês, e é o que tá mais cheio agora. E antes de começar, eu queria convidar vocês para participar do servidor IA do New CP. Ele é um servidor focado no New CP e é muito incrível porque tem todas as atualizações. O Azul, dono do servidor, ele atualiza tudo e o Peter, que é o desenvolvedor, eu acho que é o designer do New Club. Pingo, eles fazem tudo E esse daqui é o servidor, o link Estará no comentários fixado Tem muita coisa legal, tem código Tem segredo do catálogo, localização do PIN E localização do mascote Quando ele estiver online Para começar, eu tô aqui no Plaza Primeiramente, você vai abrir seu mapa E vai na estação de esqui é isso que você deve fazer e ir para a estranha parafernalha falante, a EPF. Entrando, você precisa ter o telefone que está quebrado por causa de uma missão. Por causa da última festa que teve, que foi a missão Molho Picante, que quebrou o telefone. Aí não dá para usar agora, né? Depois eles vão consertar quando tiver a outra missão, outra festa. Entrando na EPF, depois de você obter o telefone aqui, um telefone fixo, você vai obter o seu celular, né? Telefone após Obter tudo isso, você vai entrar aqui na EPF, e você vai vir aqui, ó Gente, olha que demais, eu achei Incrível, mas deveria estar tá lá Onde, deveria estar tá lá Onde fica os outros Puff Porque era melhor, né, mas Eu achei incrível, aqui deveria estar o Puff de Elite Né, da EPF e clicando aqui, você vai obter ele. o bot Puff? O Puff cinza. Personalidade. É o Puff cinza, gente. Olha que legal essa tela. Adotar. Nome do Puff, eu vou colocar Cinzento. Criando adotar. Pronto. Ah, gente, agora que eu percebi, você precisa de duas medalhas. Ou seja, eu não tenho medalha, por isso eu não tô conseguindo adotar. Então, você precisa de duas medalhas. Eu não sei quanto eu tenho de medalha. Eu acho que dá para ver aqui. Deixa eu ver aqui. Caderno. Não, não nesse caderno. Não, de baixo. Não é brema. Eu tenho um zero. Daqui dá para ver suas medalhas. Só clicar no ebrema lá embaixo. No canto inferior. No caso, tá na minha direita. E você precisa obter medalhas para conseguir adotar esse Puffon Robot Cinza. Você precisa adotar aqui, ó. Em Táticas Secretas, que esse é o jogo. Não tá funcionando nada, né, gente? Nenhum ah, sim. Agora foi. Mas eu não vou fazer. Olha o que me caiu, gente. Ah, bora lá, bora lá. Eu vou tentar aqui ganhar. Vou tentar aqui ganhar algumas medalhas. Essa daqui é bem fácil. Me perdi. Essa missão é a mais fácil de todas, velho. Agora comanda. Eu não lembro como é que é. Consegui, gente. Eu tô muito frito. Ai, meu pai. Vamos lá, gente. Esse aqui eu tem que passar num círculos vermelho, né? Fazer a rota. E tem a barra de quanto tempo você pode andar, né? Pra frente. Pra frente. Virar pra... Ai, meu Deus, para frente, para frente, para frente. Vamos ver se vai dar certo. Ai, meu Deus, deu. Para frente, para frente. Vira, para frente, vira, para frente, frente, para frente, para frente. Vira, para frente, vira, para frente, para frente. Vira. Mano, eu tô conseguindo, eu acho que eu vou conseguir. Ai gente, consegui, velho. Ué, faltou só mais um. Eu não acredito, consegui cinco com a verdade, essa foi muito fácil. Agora sim, eu posso adotar um Puff Robô. E eu consegui um selo, um agente espacial, especial, agente de elite. Então já sabe como conseguir um selo aí. Agora vamos adotar um Puff Cinzento. Ah, oh, gente, que fofo, que lindo. Ah, vai ficar bugado em cima do outro, né? Ou não? Não, não ficou bugado. E ele acha que dá íntes prateado, né? Que ele é cinza. Olha o que apareceu. Não tá disponível, cara. Tá dizendo que fazer seu puff de escravo não tá disponível. E esse é o puff prateado. Vamos ver os selos. Daqui foram meus últimos selos. Voluntário, defensiva, mergulho, reação... Eu não sei de, nem de que selo é esse. Meu Deus, aqui, agente espacial. tem 5 medalhas da EPF. E essa daqui, conquista uma medalha da EPF. Então, já dois selos em uma partida de táticas secretas. Ah, e outra coisa, provavelmente o puff prateado, como a gente não consegue escavar com ele, ele dá um erro. A gente não tá podendo ter as coisas prateadas, né? Porque ele não tá escavando, aparentemente. E a função de escavar não tá funcionando Tá parecendo o Gary falando um bagulho muito louco Do cabronco, hein?